Fala, fala galerinha! Aí, eu sou, sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer ao contrário do vídeo de duas semanas atrás a parte boa das adaptações literárias. E que são, no caso, vão ser 10, já faço 10 adaptações aqui. Isso, 10. Né? Cinco cada que a gente viu e que a gente quer ver. Então, vamos começar. Diz aí, a primeira. A primeira eu resolvi trazer uma série e eu não poderia deixar de falar dela, apesar de estar um pouco repetitiva. Eu estou um pouco repetitiva. Hum. Mas se eu estou repetitiva, é por uma boa razão. Mas próxima semana vai sair um videozinho especial, como vocês já sabem, sobre o conto da Aya. Vai ser muito top. Vai ser já. top, o quê? <risos> Mas foi uma série criada pela Acho que é rolou é rolou que fala? Eu acho que é Enfim, não sei Isso é uma adaptação do livro, que é uma distopia de 85 E minha gente, está indicada a vários Está indicada a várias setorias do Emmy, inclusive, né? E provavelmente vai ganhar muitas delas, porque Que série? Série ninguém F... tem tá preparado A série, eu vou só adiantar um pouquinho Porque eu vou falar mais sobre isso na próxima semana Mas a série é muito... Assim, ela respeitou muito a história do livro, apesar de ter informações novas Foi tudo meio que pra agregar, né, e envolver melhor o telespectador Então, a história é muito bem adaptada A arte estética da cena Tipo, tem a cena, certo? Aí você olha, se você pausar Aquilo ali é uma fotografia que você fica, ai foi muito bem pensado Tipo, de hum. ângulo, de cor, de, sabe, filtro Ai, muito bonito, que você fica, caramba... Sabe quando você fica feliz com o negócio bonito? Eu amo! Eu fico! tem uma distopia completamente real e que a gente... Né? ver ali os direitos das mulheres serem é, extintos, é, porque essa palavra foram extintos, e a pessoa fica muito angustiada. Então quem não viu ainda, por favor, veja, porque pra mim, melhor série do ano. Pois eu vou dizer uma série que você também ficava morrer, inclusive a primeira cena é uma pessoa morrendo, Eita. e que está concorrendo também a várias categorias do Emmy, embora não ganhe tantas assim, eu acho. <risos> é a série Pequenas Grandes Mentiras, adaptação do mesmo livro de Liane Moriarty, que série Boa! Começando da abertura, a abertura é linda, a música é muito boa, a fotografia também é perfeita, as atuações estão muito legais, principalmente do elenco infantil porque para quem não sabe, ela gira em torno né, dos acontecimentos de uma escola primária então as crianças têm uma parte muito grande na série toda. É interessante ver como eles construíram, que nem no livro, só que com mais intensidade, a alternância entre o que está acontecendo no passado, passado, no caso na hora que aconteceu lá, e no presente os depoimentos das pessoas que estão envolvidas com, com o crime que aconteceu com tudo aquilo. É muito massa você ficar vidrado, do começo ao fim, né? Aquelas... Eu acho <risos> a gente que é vidrado. quando a adaptação, ela muda, uh -huh. algum fato, mas ela muda pra melhorar. E ficou mais dinâmico, tá entendendo? Porque é tipo assim, no livro tem alguns capítulos, aí no final do capítulo tem um trechinho e algumas pessoas dando depoimento. Só que na série não, é tipo, tem uma cena aí uma pessoa fala uma coisa, tem outra hum, cena, acho... aí você fica, tipo, montando aquela coisa, quebra-cabeça todo na sua cabeça, e é muito bom. É interessante falar também, é que eu não, assim, a gente fala boas adaptações, mas a gente... Pelo menos eu, né? Acredito muito que tem essa questão da linguagem. Sim. São suportes diferentes, então a linguagem, ela precisa ser diferente. Eu não tenho como comparar fazer exatamente. É, eu não tenho como fazer isso. Um filme é uma coisa, você tem outra dinâmica, você tem outra linguagem. Então, é bom que a gente tenha também esse discernimento, né? Que são coisas diferentes e a gente consegue... É comparar com não comparando? É, é possível é, isso, mas enfim. É, é, é, por isso <risos> o nome é adaptação, né? Você é. pega uma base e constrói alguma coisa em cima exatamente. daquilo. A próxima que eu vou falar, na verdade, é um filme e é um, assim, um dos filmes presentes feridos da minha vida e que realmente acabou e eu fiquei tipo meu amigo, vocês conseguiram arrasar e foi garanto exemplar. Pode ser um clichê? Pode ser, mas quem ainda não viu, veja porque o livro é muito bom e a adaptação, ela teve a direção de David Fincher. Sou suspeita pra falar pois amo o David Fincher. Amo, sim pra mim é um dos melhores diretores que a gente tem na atualidade. E ele conseguiu pegar muito a essência do livro e prender a pessoa eu achei tão bom que eu fiquei em dúvida se eu queria realmente ter lido o livro antes porque é, eu, como eu sabia que, que hum. o que ia acontecer eu assisti com pessoas que não tinham lido o livro e e elas ficaram, tipo, loucas. Tipo, eu fiquei lendo o livro. Pronto, é tipo isso. Quero ter exemplo. É um dos filmes, uma das adaptações que às vezes eu fico pensando, eu acho que é melhor que o livro. Tipo é. assim, é muito bom. Muito. Outra que eu vou falar é de um livro que marcou muito a minha vida. Muitas pessoas já devem saber aqui no canal, que é o filme de A Menina Que Roubava Livros. É uma adaptação lindíssima, que eles construíram de uma maneira que, tipo assim, quando eu peguei o livro pela primeira vez pra ler, eu achava uma coisa sombria, porque era a morte que narrava. Só que no filme, a morte, ela é, ela é acolhedora, a maneira que ela narra a história e tudo mais. A história de Liz é e no final das contas é uma história muito triste E muito bonita Você já sabe que é triste Porque o livro vinha é triste E eu acabei chorando muito Terem condições Agora tem muitas pessoas que amam muito o livro E não gostam muito da adaptação tem, tem. Que falam mal Tem, tem, tem, mas... tem coisas da adaptação que eu não gosto Em relação ao livro Coisas que são diferentes Tipo Lisa, ela é diferente Um pouco diferente do livro e do filme Mas eu gosto mesmo assim Porque o contexto ficou muito legal Talvez seja porque eu seja fã <risos> Tá, o segundo filme que eu vou falar aqui É Como Era Antes de Você Assim, não foi A gente tava até em dúvida em colocar o não Porque pra mim não foi assim Uma das melhores adaptações da minha vida, mas eu acho que ele cumpre muito papel. Assim, é um filme muito bonito, é um filme meio que uma comédia romântica, misturada com um draminha ali eu acho que é o papel dele e tá ok Eu, uhum. eu gostei muito da adaptação e os personagens também, eu, eu adoro ela É cativa né? Ela ah, é muito, muito Luísa. Aquelas histórias que você fica ali com o coraçãozinho enlouquecidinho e sabe? É Outra adaptação que eu acho que não é das melhores que eu vi na minha vida, mas que é muito boa E pelo que eu me lembro do livro, é fiel até determinado ponto Porque enfim, o livro tem muitos detalhes Nesse caso, que é Perdido em Mar Ele tem muitos detalhes detalhes de cálculos e detalhes técnicos, mesmo de caixão de espaço, naves espaciais, que no filme não foi tão explorado, foi mais explorado o lado sentimental do personagem. Ele, enfim, tá perdido de marca, ele tá sozinho lá. Mas a maneira que eles construíram o filme eu achei muito legal, a fotografia é belíssima do filme, foi muito bonito, muito emocionante também. O, a preparação, como é o nome dele? Matt Damon. A preparação que The Matt Damon fez é muito, eu acho muito legal os atores, né, quando eles, é interessante. Ok. É, então vamos pra as pessoas que a gente quer ver. Eu vou falar primeiro aqui, o sentido de um fim. A gente falou um tempo muito sobre esse livro falou. e depois parou de falar. Falou, mas é um livro que as pessoas deveriam ler mais e conhecer mais. Porque é um livro fantástico, é uma informação. Então, realmente, é uma leitura que ela é um pouco diferente do que a gente já tá uhum. habituado, né? Mas é um livro belíssimo que traz muitas reflexões sobre a vida e como tudo é muito relativo. O que você lembra hoje, né, de uma situação com alguém, a pessoa provavelmente não vai lembrar da mesma maneira que você. E, enfim, não. traz muito essas questões. Pelo elenco, pelo menos, eu acho que vai ser muito. Uma... Super emocionante é, o já, trailer, eu só. So... Você fica, ó. Oh. Coração claro, partido. Um filme que eu quero ver também demais, tá nos cinemas, inclusive atualmente. Eu acho que ainda tá nos cinemas, né? É It, A Coisa de Stephen King. Eu ainda não li o livro também, mas enfim, eu vou ver o filme primeiro porque eu quero assistir enquanto ainda tá nos comentários. Outra adaptação que eu tô louca pra ver também é Mind Hunter, que vai lançar pela Netflix, que vai ter direção de David Fincher. Eu não li o livro ainda, foi lançado pela Intrínsec agora, mas só isso é David Fincher, minha gente, eu já quero ver. Não. Vi o trailer, fiquei. Muito... Ansiosa pra ver logo, então quero ler o livro e quero ver a adaptação, porque a pessoa já fica por dentro de tudo. Sim, um livro que eu li há um tempo, lembro da história que era muito boa, e lembro não tem nada a ver. Eu sei que tem um trailer agora, é Boneco de Neve, de Joe Joe As pessoas estão falando muito, as pessoas falaram que o, o trailer tá muito emocionante, muito legal, muito instigante, né? Tipo assim, não, não, não, ainda não vi. Ai, meu Deus. Eu tô simplesmente guardando os meus sentimentos. Tá foda, Porque sério, eu tô, tá só quero, quero muito ver, mas ainda não, não olhei nada. Quando você falou desse livro eu fiquei muito afim de ver. Quando eu vi o trailer eu fiquei tipo, cara, esse esse, oh, esse livro, oh, esse filme vai ser maravilhoso. Eu achei minha parte. E eu acho que é hey, Um boneco de neve creepy. Assim. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários pra gente adaptações boas dessa vez. Vamos indicar pra gente as melhores adaptações que você já viu na sua vida, porque a gente quer ver, né? E se você viu algum desses que a gente quer ver, você já comenta também pra gente saber se vale a pena. Mas a gente vai ver o teu jeito, né? É. Vamos ver que a né? nossa opinião aqui. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu! Fala, fala galerinha! Às vezes eu não consigo falar galerinha. Eu já falei, eu já comentei sobre isso. Eu falo galerinha, galerinha. E eu não consigo falar elefante de os antes. <risos> semana, semana passada, aqueles. O último vídeo, que, qual foi a resenha dali, ficou... Tá.